Fala aí rapaziada, tudo beleza? Pessoal, se você tá pensando em comprar esse produto aqui, ó, gel, fica comigo até o final do vídeo porque nem todo mundo pode estar tá fazendo uso desse produto, tá bom? Eu tô utilizando o aí há cerca de 5 meses e tem um pequeno grupo seleto de pessoas que não pode fazer o uso do gel nem a pau, pessoal. Toma muito cuidado se você tá pensando em comprar esse produto, tá bom? E pra você que ficar comigo até o final, eu ainda vou estar tá dando um alerta para vocês de um golpe, um golpe muito foda que tá tendo na internet aí, Referente ao gel, tá bom? Pessoal, eu já queria dizer pra vocês aqui o seguinte. Eu tô utilizando esse produto aqui, ó, há cinco meses, tá bom? Ele tem um cheirinho de canela, né, pessoal? Cheirinho muito bom aqui de canela, ó. Ele é assim, tá? Ó, totalmente transparente, tá bom, pessoal? Tem um cheirinho de canela. Como é que você vai fazer, pessoal? Você vai aplicar ele assim no seu pênis, ó. E vai fazer as massagens, tá bom? Você comprando esse produto aqui no site oficial, que eu sempre deixo pra vocês aqui na, no primeiro link da descrição, você vai ganhar um e-book alguns exercícios, tá bom? É que meu e-book tá lá no quarto agora, eu tô gravando aqui agora. Mas você vai receber um e-book com vários exercícios... É, ensinando como que você vai fazer os exercícios no seu pênis, tá ensinando como que você vai estar tá fazendo o exercício aí no seu pênis, pra você estar tá conseguindo aí o seu aumento peniano e a sua cura da ejaculação precoce, tá bom, pessoal? É, o alerta que eu queria deixar pra vocês muito importante aí, pessoal. Infelizmente, devido a ser um produto muito famoso, estão falsificando o libidigel, gel, tá bom? Estão vendendo ele no Mercado Livre e no LX. Então, pessoal, toma muito cuidado onde vocês vão comprar, tá bom? Uma outra dica muito importante que eu deixo aqui pra vocês também... É o que? Compra o lib de Gel somente em aba anônima do seu computador. Não só o lib de Gel, qualquer produto que você for comprar na internet passou até no Fantástico. É muito importante que você limpe os cookies do seu navegador ou compre pela aba anônima. É só você copiar o link do site oficial que eu deixo para vocês aqui na descrição Abrir uma aba anônima aí no seu navegador, colar o link lá e fazer a sua compra com segurança. Porque aí ninguém vai rastrear os dados do seu cartão, ninguém vai rastrear seu endereço, nem nada, pessoal. Esse produto é muito bom, ele funciona. Porém, pessoal, o que tem de golpista aqui na internet vendendo esse produto falsificado, não tá escrito, tá bom? O de salvou meu casamento, tal. Tá, eu sou casado. A minha esposa não me procurava mais na cama não me preocupa, procurava mais nos relacionamentos, porque eu gozava muito rápido, e o meu membro não conseguia satisfazer ela devido ao tamanho, né, pessoal? Eu tinha 13 centímetros, e depois de 4 meses aí, quase 5 meses aí de tratamento, eu consegui ganhar 3 centímetros de aumento peniano. Hoje eu tô com 16 centímetros, sem contar a grossura também que ficou bem mais grosso, tá bom, pessoal? Indico 100% esse produto, tá bom? É, e o pequeno grupo de pessoas que não pode utilizar o Gel é pessoas que têm alergia na pele. Se você já utilizou algum creme, alguma coisa e deixou você coçando, pessoal, não compra, porque você vai estar tá gastando o seu dinheiro. Eu te indico você comprar a amostra grátis, tá bom? Aqui abaixo também no link da descrição, vou te deixar a amostra grátis do Gel onde você só paga o frete e você recebe ele na sua casa pra você poder fazer um teste de 7 dias se você vai ter uma reação ou não tá bom pessoal, outra coisa muito importante também o Gel ele saiu na, uma matéria no G1 eu também vou estar tá deixando a matéria do G1 aqui no primeiro link da descrição pra você estar tá conferindo lá, tá bom pessoal mas toma muito cuidado, não compra o Gel na aba normal, só compra se for na aba anônima, porque senão você vai ter os seus dados do seu cartão clonado, tá bom recado dado, desejo pra você aí um excelente tratamento um abraço e fica com Deus